Uma esmerilhadeira com controle de velocidade, lixa brilho d'água número 100. Partiu o segundo recorte. Mais uma é vez, vai vale ressaltar, pessoal. Vai fazer corte de peça polida assim, uma fita, risca em cima, corta fora do risco, levemente chanfrado. Depois passa a lixa brilho d'água. Topo. Bora mais um corte. Lembrando, a fita, pessoal, a fita, além de fazer a marcação, ela evita que o disco craquele a peça. Ela ajuda bastante, ó, é evitar craquelamento. esse pouquinho que craquelou, a gente tira com uma esmerilhadeira com controle de velocidade, lixa brilho d'água número 100. Agora é só ver se deu certo lá. Prontinho pessoal, mais um recorte colocado. Mesma técnica que a gente usou. No primeiro a gente usou no segundo. Fita, risca, corta chanfradinha, margem de segurança, depois você tira na lixa. O recorte fica topzinho. Show de bola. Bem encostadinho. Vamos aproximar para vocês verem. É que a luz não vai deixar ver. Ó, corte bem próximo mesmo. É que a luz não vai deixar ver, mas o corte ficou bem certinho, agora é só instalar aquela peça, dar continuidade para cima, mais dois recortes e a pouquinho essa parede aí tá pronta, galera. Só o curso de azulejista foi atualizado.